Olá, amores, queridos seres de luz, muito bem-vindos! Yeah! <risos> Oi, Beth, que alegria estar aqui mais uma vez para a gente trazer mais passinhos aí de tudo que não só estamos vivendo, mas recomendações diretas com a nossa querida fraternidade branca, que se... Ai de nós, se eles não estivessem aqui... Ancorando toda essa energia maravilhosa para a gente lembrar de quem somos. Então, obrigada mais uma vez por a gente estar tá aqui. E é sempre com muito prazer e alegria, né, Marise, que a gente chega aqui é. nesse espaço para conversar um pouquinho com vocês, trazendo a energia que dizemos apenas como uma forma de conceituação do outro lado do véu. Porque sabemos que estamos todos juntos no mesmo plano, mas a gente precisa ainda, na terceira dimensão, de descrever, né? para que a nossa mente possa entender. Então, muito bem-vindo aos nossos queridos e amados seres da Fraternidade Branca. Eles são sempre muito bem-vindos e o nosso coração se enche de alegria por tê-los aqui a nossa gratidão eterna. Este é o nosso projeto Ascensão, meio da Marisa e da Aline, que atendemos ao pedido né, dessa espiritualidade maior, desses seres grandiosos, para trazer mais esclarecimento sobre este momento que todos estamos passando, que é o da Ascensão Planetária e da nossa Ascensão Individual. Então, nossa gratidão por estarem aqui conosco. Se gostarem, compartilhem com os amigos sobre o que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Inscrevam-se no canal e sejam um parceiro da luz aqui nesta dimensão. Gratidão. Ai, que linda. Bom, já né, trouxe consciência em, em fusões, porque somos um. E aí eles estão me trazendo ideias aqui Vou tentar traduzir com as minhas palavras. E eles pedem esse exercício para a gente traduzir com a nossa energia que está em terceira dimensão para ajudar a mudar o que tanto necessita ser mudado aqui, que foi o que a gente acabou de falar antes de entrar ao vivo, Beth. Eles disseram assim, primeiro, é tanto amor que vem, é tanto carinho que eles sentem por nós... Que é impossível, de novo, não se emocionar. É uma coisa que transborda e já coloca essa reunião num outro nível. E aí eles falam que esse amor agora ele vai se quantificar em terceira dimensão... Ajustando todas as, aquelas linhas de ideias, conceitos trazendo uh, a verdade sobre o belo, a verdade sobre o amor, mas que para isto, os que estão despertando e os despertos, ou os já ascensionados ou os ascensionando, porque tem, eles falam dessa maneira, acho que deve existir uma hierarquia de etapa ali, mas eles falaram, não pense, só, só deixa a informação vir. É, eles pedem compreensão, por quê? você se instalando nesse despertar, nessa ascensão dentro de você, ainda assim você vai se deparar com um ritmo, com ritmos que existem em terceira dimensão, a somatização do nível social, as burocracias, uma série de coisas, uh, de responsabilidades que foram designadas pelos nossos ancestrais lá de trás, e que a gente vem dando uma certa modernizada, né? vai melhorando a cada século, mas claro que ainda tem um outro caminho a ser tomado. Então, eles falam, olha, veja, você vai se ajustar, mas vai existir todo um mundo que você terá de enfrentar. É. Eles falam que tem alguns níveis de desperto, e eu até me coloco nesse lugar, posso dar meu exemplo depois, Tá. Depois, num outro momento, eu dou para vocês, onde a gente realmente uh, escuta o pensamento, um pensamento, é, não só através de mensagens endereçadas, seja numa lida que eu dou, é, eu vejo a real intenção do que aquilo que quis ser trazido para mim, vejo todas as infinidades de críticas, julgamentos, crenças, padrões reais, nada distorcido é real mas eu também entendo que aquilo não, não foi feito por maldade, é porque as pessoas se encontram aprisionadas. Então é, eu percebo que a dinâmica de estar desperto e numa terceira dimensão ainda com velhos padrões é você se estabilizar, não deixar de caminhar, não soltar tudo, ah, rua a vida, tá tudo certo. Não, o trabalho é pôr a mão na massa, você se colocando como um ser já em quinta consciência para mais, agindo, trazendo esse novo olhar, não com imposições, também não caindo em ilusões, uma pessoa que está despertando, ela cada vez menos não entra mais em ilusões. E quem já começou o processo de, de ascensão, que está aí na, na parte, uma metade do caminho, é, eles entendem o que é ilusão. Então, antes mesmo deles caírem, eles já compreenderam e eles transmutam, então o grande trabalho agora é não haver mais essas confusões porque o que eles estão dizendo é que a pessoa acredita é, principalmente para quem está vindo agora a leva que está vindo agora e de novo estão falando de uma forma muito amorosa e carinhosa eles gostam de ressaltar porque vem muitos é, se aflora muitos egos quando se fala dessa maneira tanto as pessoas com uma tendência a se colocar para baixo é, ou de descartar a mensagem por acreditar que já o fez e já o é. Né? Então eles pedem para a gente abrir o nosso coração de todavia, via, porque nenhuma coisa e nem outra, né? nenhuma das duas coisas é tão verdadeira. A única coisa verdadeira é que todos nós estamos voltando para casa, todos nós. E não há um único ser que esteja totalmente enviesado nesse eixo de cura. Ah, mas nós estamos acreditando nessa cura, porque na verdade nem tem o que curar. Mas como a gente sustenta há muito tempo essas feridas, se faz a necessidade de acreditar que elas não existem em um outro ponto consciencial nosso. Ah, então nós estamos trazendo essa verdade para cá. Então eles pedem muito empenho, é, muito carinho, muita atenção nas atividades sem usar como desculpas o tempo inteiro. É, ah, mas eu não faço isso porque minha vida não é tão fácil igual a sua. Ah, eu não faço aquilo porque minha vida não... É, não é uma verdade. É, todos que estão inseridos é, numa terceira dimensão, todos passam por grandes desafios, porque se vende uma crença nessa qualidade de desafios. Aí é, agora vocês estão entendendo que dentro você muda o viés de enxergar essas coisas, e aí sim você trabalha, mas trazendo a quinta consciência. Né? E as outras pessoas vão percebendo, aos poucos, o lugar onde é delas, mas por escolhas delas, e não porque você está dizendo, é cada um ventando nessa criatividade, de ser e se expressar como é. Mas ninguém pode se eximir, se fechar em em grandes comunidades, sozinhos, e abandonar simplesmente as pessoas. Não é assim que funciona. Né? Um, um bom trabalhador desperto, ele vai em meio à multidão, é, ele trabalha a própria energia, ele não se confunde mais em lugares de conglomerados, de amaranhados, e ele dita daquilo que toda a alma sabe no fundo do fundo, que é o amor. Ele dita, ele simplesmente é, ele fala, e quem se sentir preparado, escolher se sentir preparado, vai receber essa cintilância. Então, eles, em nenhum momento, neste instante claro, se precisarem descansar, se recolham onde vocês quiserem, é, numa cabana, num chalé, ou em seus quartos, ou em seus banheiros, não tem problema, mas se refaçam no período que precisam se refazer, mas um belo de um trabalhador não para de trabalhar. Isso. Ele descansa, mas ele não para. Não só com as suas almas, quando vocês dormem e muitos corpos seus uh, se desacoplam, seu corpo físico, mas é também aqui no físico. O maior trabalho de todos está em terceira e quarta dimensão, que é onde nós estamos o tempo inteiro emanando luz para que vocês parem de produzir obscuridade. Emanando luz, estrutura, estruturem sua vegetação, estruturem seus frutos. Uh, nós temos também um departamento onde nós conseguimos atenuar a. Uh, as variáveis agrotóxicas que vocês estão criando em seus frutos, que estão fazendo modulações que até nos preocuparam, de uma certa maneira, modulações que estavam retirando boa parte dos nutrientes. Então, nós ajustamos, trazendo também um bom, uma boa lucidez para aqueles que estavam trazendo uh, estes produtos. Entendendo que se faz necessário respeitar o tempo da Terra e que não vem a sua moeda ou o seu tesouro, a forma como vocês vivem no planeta ainda, é, que não vem na frente do eixo do nascimento de qualquer coisa dentro deste planeta, que existe um período primoroso, que ninguém precisa se alimentar tão rápido assim que a natureza é dessa forma porque o ser humano não precisa desenfreadamente é, se sucumbir a um consumo desenfreado. Ah, então nós estamos cuidando gradativamente, inclusive daqueles que desmatam muito, é, explicando e conversando insistentemente daqueles que ainda mantêm a, a infantilidade numa distorção profunda de também ganância, Observem que os padrões eles se repetem em toda parte quando se ultrapassa o limite do equilíbrio. Né? Equilíbrio. Equilíbrio. Respeitando as coisas como são e encontrando maneiras de avanço respeitando o ponto de partida natural que o é apresentado. Né? É outro ponto de vista. Então... Nós estamos fazendo esse trabalho no planeta Terra com todos vocês, não só na parte da belíssima natureza que alimenta, também da parte de oxigenação, né? da troca entre todo o verde que vocês têm, da oxigenação e de suas criações. Nós estamos sempre trazendo essa lucidez para vocês, para que vocês uh, se mantenham minimamente não produzindo este lugar tão obscuro de escassez, e estamos repetidamente falando isso. Agora chegou um momento onde o grau de responsabilidade de vocês aumenta, motivo pelo qual inspiramos os canais a trazer uh, determinados caminhos, seja em cursos, cada um encontra a sua maneira, como já o dissemos, tem outros canais que estão escrevendo em canalizações através de livros, outros canais através de vídeos, Porta, tá? o que importa é a seguinte explanação que gostaríamos de sobrepor um planeta ascensionando, obviamente lhe traz o senso de responsabilidade sobre como você tem conduzido sua vida o ponto de partida de um ser ascensionado é compreender que nada lhe falta e ele o é, em tudo, em sua criação ele não adora um Deus específico. Ele ama toda a família, se entendendo como um, não neste nome, o Deus, que nós usamos até pouco tempo, justamente para poder abraçar suas crenças, envolver. Mas é muito maior que isso. É uma vida que não para de se expandir. É o amor mais sublime inteligente que te apoia, que te alimenta, que traz tudo daquilo que você quiser com uma ciência para lá de formidável, com uma ciência que facilita a tua vida, com uma ciência que vai desde, percebam seus organismos, até outras raças fora desse planeta, pensem na conjuntura de tudo que foi criado, cada camada deste planeta a malha magnética gravitacional, as malhas magnéticas, tanto consciencial desse orbe, quanto a grade cristalina que voltou a imperar, dando a oportunidade para vocês se reconectarem, dando a força novamente, o resgate em responsabilidade para vocês voltarem a ser divinos como sempre foram. Então, vocês estão sendo testados e o teste começa... Agora, neste exato instante, o que está a fazer em seus corpos? Como está a levar suas vidas? Cada gotícula consciencial fazendo a sua parte em vibração. Não tentem criar uma modulação energética modificando todo o orbe. Não é assim que funciona. Mas olhar observar, constatar e escolher o seu eixo, entendendo que cada qual vai escolher o seu eixo, aí sim, é um bom trabalho. Mas, um outro ponto que gostaríamos de esclarecer, um ser que está ascensionando ou já ascensionado, vai acontecer uma próxima etapa, e a próxima etapa é a seguinte, tudo ficará bem dentro do seu eu, mas vocês trabalharão em todo orbe. Vocês precisarão sentir tudo para transmutar, mas não da maneira como vocês estavam fazendo, com certos pesares ou tantas dores. Não haverá mais é, esta contundência, como vocês estavam seguindo. Não, vocês farão sorrindo, mas entendendo que, quando se está completamente alinhado, o trabalho triplica. Então aquela sensação gostosa de puro êxtase será tão somente sua, mas você continuará a caminhar entre tantos e tantos e tantos fractais conscienciais com necessidades e um ascenso vê as necessidades. Ele entende, mas ele não mais se confunde com o eixo do que precisava ajustar em si. Ele não mais se direciona ao eu se dizendo, isto é meu, será que isto é meu? Ele nem questiona mais, isto é meu ou é do outro? É. Tem a fase dos ascensionados que eles dizem, isto é nosso. <risos> e depois ele entende que não é mais dele, por conta de já ter compreendido aquelas experiências e não mais adentrar nestas ilusões. Então ele compreende que é do outro e faz questão de transmutar de forma totalmente natural com um sorriso, você ficou sem som, Marise. Uh -uh. Está muda, fale aí nada, seu som sumiu. Veja a conexão com o com fone de ouvido se folgou. Totalmente muda. Tente sair e voltar. <coughs> Questões técnicas... <coughs> das nossas frequências, dos nossos ajustes, e está tudo certo. Enquanto a Marise busca resolver esta questão, eu vou trazer para vocês... Deixa Voltei. Melhorou? Pronto, pode continuar. Pronto, pronto, desculpa. É, é, aonde eu parei? Você lembra? Não lembro da frase exata. Estávamos falando das questões conscienciais. Tá bom. Ótimo. Tá, eles, eles sabem o ponto de partida. Então, é, eles dizem que a, depois feito o alinhamento total do eu, uh, um ascensionado ou ascensionando, ele trata como nosso e depois, num outro ponto de partida, ele trata como do outro, era esse ponto que eles estavam falando. É, e, e aí ele faz as transmutações com tranquilidade, mas por falta, por nós estarmos ainda numa composição de terceira dimensão, Uh, acontece um desgaste com necessidade de recalibração, como a gente já tinha constatado antes, mas não é feito de um jeito, jeito pesaroso, eles pedem só para a gente realmente descansar, principalmente quando é um volume muito maior, porque um ascensionado ou ascensionando, ele se percebe não só trabalhando em terceira dimensão, mas ele se capta trabalhando em muitos lugares ao mesmo tempo, não só em terceira dimensão, mas e também em outras dimensões, então até que o corpo se adapte, até que o corpo se fortaleça nesse novo lugar de consciência, eles pedem muito descanso, então vai ser um, um cansaço extremo que vai bater, assim, mas não, não é um cansaço moral, emocional, é um cansaço mesmo físico que eles pedem urgência, tomem um bom banho e vão se deitar eh, e durmam sob a proteção de todos nós, porque nós vamos levar vocês para recarregar rapidamente, tanto seus corpos de terceira dimensão, é, quanto os seus outros níveis é, corporais, e aí sim vocês voltam recalibrados, e para fazer isso ao longo do dia, caso haja necessidade, porque nenhum compromisso é tão maior do que o seu recalibramento nesse processo de adaptação para quem está ascensionando ou para quem já ascensionou. Uh, sentimentos de uh, sensação de febre, calor, uh, dores pelo corpo, náuseas, são muito, mas não tem aquela contundência de antes, né, no emocional, no mental, é sutil, e aí eles estão falando que é bem leve, é bem sutil, mas causa um pouquinho de desgaste, porque o corpo não estava acostumado com essa amplitude consciencial, antes captava de um jeito inconsciente, e começa cada vez mais se tornar consciente para uma pessoa ascensionando e já ascensionado. É. Então é, é legal a gente constatar e saber disso, Beth, é, para porque assim às vezes as pessoas esperam algo, né? Na, ah, vou conseguir, vai ser tudo lindo. E sim, vai ser. A sua ponta de eixo vai ser. Você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, você vai sentir uma energia assim indescritível. Só que você ainda estará na Terra. E outras pessoas que não ouviram o chamado, que de uma certa forma inconscientemente estão solicitando ajuda, você vai perceber que você está ali por alguma razão. Que você vai ser levado para alguns determinados lugares, hospitais, shows, né? Que nem eu fui no, no show do, do Coldplay na sexta-feira e, meu Deus do céu, tinha mais de 70 mil pessoas lá. E lindo, o show é lindo, os meninos são super conectados, colocaram é, várias geometrias sagradas ali, bem legal, umas mensagens bonitas, tudo muito colorido, é, só que eu captei <risos> tudo, né? <risos> tudo. Eu falei, ah, tá... mas foi de boa, assim, deu uma deu a pressão, deu uma caidinha assim, mas foi de boa, foi porque era muita gente, acho que exatamente tinha 78 mil pessoas, né? E, e aí eu falei, uou, wow! né? Porque eles eram muito maiores naquela luz, naquela alegria, só que aí eu sentia quem quem, fractais que estavam passando mal, uh, eu sentia quem tinha usado entorpecentes, né? drogas, bebidas, tá tudo lá, uh, as críticas, os julgamentos, uh, as felicidades ilusórias, que não é, um, não é uma crítica não, tá? Estou falando de constatação, você Observação. constata, é... Observador. Observa. Isso, isso, você observa, eu observei, falei, legal, respirei, Aí chegou uma hora que eu não conseguia nem mais olhar para frente, para os telões, assim, porque eu estava em todos os corações. Aí transmutei e falei, uou, preciso ir embora daqui. <risos> aí veio assim, não, você tinha que estar tá aí. E várias almas sendo encaminhadas. Claro, eu não estava ali sozinha. Tinha outros seres fazendo esse tipo de trabalho em terceira dimensão lá, que eu captei, e em outras camadas também, né? mas muitos desencarnados sendo encaminhados e muitas pessoas ali ah, recebendo um outro caminho inconscientemente. né? Vamos buscar a alegria de uma outra maneira, não precisa mais ser assim, porque desgasta. Sabe explicações? E eu via tudo isso acontecer, e aí me cansou. Cansou legal, Beth. assim. Aí fiquei de boa ali, eu comecei a andar devagar, sabe? Quando você respeita, falei, vamos no flow, vamos no Tá tudo certo, e aí cheguei em casa, tomei um banho, limpei legal, mas não passando mal de cair e morrer, mas era um, um passando mal feliz porque eu tinha feito um trabalho consciente ali, foi tranquilo. Eu levei dois dias para me recuperar, gostoso, com tranquilidade, sentindo tudo aquilo, e aí teve de novo, acho que sábado foi sábado, teve de novo, é aqui do lado de casa, e eu revivi tudo, eu sentia tudo, e eu, ai, de novo, galera, aí eles, eh, você é uma trabalhadora, vamos lá, e aí, fui lá, na psicodelia da galera, né, porque para ser, você está unido, né, lado a lado ali. E aí eu falei, tá tudo bem. Aí me entreguei, fui lá, ajudei, limpei me, as mesmas sensações enquanto dormia. Aí acordei um pouquinho mais cansada, ele eles ah, dorme, dorme, aproveita para dormir, põe um filme, dorme. Aí dormi, coloquei uns filminhos ali de energias que eu adoro, dormi. Eu falei, tá bom, vou... eles, ah, amanhã é um novo dia. Eu vou aproveitar, Marisa, essa sua fala para ter a gente uma, uma consciência que eu tenho trazido, que, que me chegou né e que eu tenho falado, é a questão da, de quanto, quando nós estamos luz, quando nós assumimos a nossa luz, quando estamos a serviço, é, a gente não precisa se proteger de nada. A gente tem ainda uma cultura, inclusive... É, Alguns seres que estão no processo do despertar ainda trabalham nessa questão do eu tenho que me proteger, me proteger, me proteger, me proteger. Então é o tempo inteiro a gente fazendo processos para se proteger. A gente não precisa fazer processos para se proteger. A gente precisa olhar para nossa luz. A gente precisa levar nossa frequência. A gente precisa ser a luz que nós somos. E quando a gente é isso, a gente não precisa se proteger de nada. Exatamente. É isso. Aí você traz essa, esse lindo exemplo, né? Que você tava lá no show e tava tudo tava lá acontecendo. Você não precisava se proteger, entende? Você estava ali disponível com a sua luz junto com a egrégora toda a fazer um trabalho de transmutação. E é isso que é requerido para gente que já está num processo de esclarecimento espiritual, sabe? Então assim. O outro não me machuca, o outro não me fere, o outro não me cura, o outro não me não me manda nada. Né? É. Porque assim, é tudo ressonância. Exato. É tudo ressonância. Se eu estou com as minhas barreiras totalmente levantadas e o tempo inteiro querendo me proteger, eu estou vibrando no medo. Eu estou vibrando nas frequências mais densas. E quando eu vibro nas frequências mais densas, eu não permito que minha luz brilhe. Exato. Então, eu preciso elevar a minha frequência, a minha vibração. Né? Se eu estou com medo, eu não estou feliz, eu não estou alegre, é. eu não estou vendo a minha expansão. Então, assim, vamos olhar para o que a gente tem para expandir. Tira a cara da lama que ficou lá, com os nossos olhos presos a vida inteira, o que tem de errado comigo, o que, é que eu preciso consertar? A gente não precisa consertar nada, não tem nada errado com a gente. A gente viveu experiências. A gente agora está conseguindo olhar para essas experiências como histórias vividas, como aprendizados. E agora é hora da gente olhar para cima, olhar para a nossa luz, olhar para quem nós somos, olhar para quem está aqui com a gente. É hora da gente mudar esse padrão. Se a gente está escolhendo acender, não tem como a gente ficar mais preso na terceira dimensão. A gente vive aqui dentro do que a gente precisa viver aqui, mas a gente vive aqui, vibrando lá. Essa é a diferença. É a gente olhar para tudo que a gente está vivendo com os olhos assim puder, porque nada é problema. Ai! Ah. Nada é problema. Ela é maravilhosa. Né? Essas Deus questões Deus. não existem. É tudo hum. ilusão. E aí eu vou contar uma experiência minha aqui, é, no sábado, né, com relação à, à casa que eu estou comprando. Eu estava esperando uma resposta do, dos proprietários. Em algum momento eu percebi que eu estava muito ansiosa. Estava né? sendo tomada pela ansiedade de que eu queria uma resposta, porque o tempo, porque o prazo, porque, sabe, as questões... Eu estava me sentindo já é, pesada né? com essa... E quando a gente passa muito tempo fora disso, que a gente vem para isso, parece que isso fica mais pesado, né? Mas a gente, como observador, a gente começa a perceber aonde nós estamos. E é claro que eu fui conversar com quem... É o meu parceiro de todas as horas que é Sananda. Todo mundo aqui sabe. Que sou eu e ele, ele e eu. Então, eu vou conversar com ele, tipo assim. Olha para isso, por favor. Me dá clareza. Vocês já têm noção da experiência que eu experimentei naquele momento. Não me veio solução nenhuma, <risos> nenhuma a tomar. Eu apenas fui envolvida por amor. Isso. E eu me tornei o próprio amor. Isso. Só isso. isso. E naquele momento, eu era paz. Uhum. Então, eu fico pensando assim, por que é mesmo que a gente se desgasta com tanta coisa? Hum. É? É, é claro, para mim veio muita, muita experiência, muita consciência né, do quanto... Ainda existe em mim o traço da controladora que quer saber dos prazos, que quer saber dos momentos, né? que quer organizar tudo, botar tudo no quinto só grama, né? primeiro isso, depois aquilo, depois isso, não sei o quê, porque se, se isso nessa data, aquilo noutra data, entende? Então, assim, essa era a minha, é a minha parte de funcionar na 3D. Mas ali, para mim, era um chamado de que solta solta. E deixa as coisas serem o que é. E se você tiver que mudar, né com a casa em obras, ok, vai lá. E vive da forma mais leve possível nas circunstâncias que estiverem ali. Uhum. 3D é o que nós estamos vivendo aqui. Mas a 5D... É o que nós estamos vivendo para viver bem na 3D. É isso. E aí, Marise, me veio uma outra consciência. Essa foi ontem, né? Porque eu tenho um mantra, né? O meu mantra é assim: eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz. E ontem me caiu assim a ficha. Total, eu não sei se o povo mais novo sabe o que é, caiu a ficha, né? Mas. Só <risos> um download. <risos> me veio o um download, na verdade, me veio a grande consciência de que o mantra não é eu recebo da luz. É. O mantra é eu sou luz. Você é. Porque eu já sou conscientemente Exato. luz. Perfeito. E aí a gente dá a virada de chave. Isso. Isso. Que lindo, Beth, obrigada, nossa, é, vai servir de tanta contribuição, porque isso é expansão de consciência, você se observar e entender padrões que estavam ali, que não é que estão errados, é aí que está o grande pulo do gato, porque tem um pouquinho, tem um grupo de amigos e amigas assim, que eles assustam quando eu falo algumas coisas, ah, fui lá, me permiti, fiz, não, mas ó, oh, comigo eu faço isso, fulano faz isso, oh, o, o fulano de tal tá lado que mora não sei aonde, tá fazendo isso, tá faz, porque aí você se protege, e não sei o que, eu falei, gente, a grande sacada do despertar é você não se proteger de você mesmo, você não se proteger do outro, é você se entregar nesse lugar de amor, e, e aceitar o que a vida está te apresentando, mas você fazendo mais... Sem som de novo, Marise. Sai e volta, agora a gente já sabe a técnica. Eu não sei por que o som está desaparecendo, mas, enfim, é o que temos hoje, a gente se entrega e vive essa realidade, está tudo certo. Daqui a pouco a Marisa está retornando e nós continuamos a sequência do que estávamos falando. Oi, Betty, voltou. Dede voltou completamente, com sonho e com imagem. Sei lá o que está que acontecendo. Bom, enfim, a gente vai do jeito que, que se apresenta, né? Estou <risos> super de boa com isso. É, coisas da vida. Então, assim, é, é lindo fluir, né? É, você vê como. Como está indo tão rápido para todos nós esse lugar, eu também era dessas, ficava preocupada. Antes quando eu dava as terapias, porque os reikianos nos falavam, oh, você tem que fazer chokurei em cada em, em cada chakra para te proteger. E aí no, na, na sala não pode ter eletrônica. Eu falei, mas como se é tudo online que eu faço, Senhor Jesus. É. Então, assim, é, não faz muito sentido. Claro que tem uma alteração vibracional, mas quando você alinha e você transpõe isso, aquilo não fica maior. Eu acho que é chegado o momento mesmo da gente é, deixando essas, esses medos de lado. Ah, preciso fazer esse ancoramento. Que nem né, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. É, é, é diferentona, mas vocês vão entender. Vocês estão prontos. Antes eu tinha uma mania de assim de fazer o... Assim, como que eu vou explicar isso? É como se eu codificasse o Pai Nosso nas paredes da minha casa, com as chamas internas, né ali dos sete raios, no meio de casa. Funcionava muito, ajudava pra caramba as geometrias sagradas, ancorava bonitinho. Nossa, sempre ajudou, foi inacreditável. Só que, conforme você vai tendo um, outros saltos, você entende que essa luz né, mantenedora é você. É. Então, aí você não precisa mais, é que eu preciso fazer isso? Não, aí você entende que não precisa mais, mas até que você ainda acredite, é importante. Então, a gente está respeitando isso. Depois vem um, uma outra parte, que você sabe que você está ancorado, você sabe que você está sendo ajudado. E aí aconteceu uma coisa engraçada, eu tinha essa certeza no peito explodindo, principalmente, acho que quando eu voltei do show. Quando eu estava voltando do corpo, eu, eu não lembro mesmo o que, que eu fiz, para onde eu fui. Só que quando eu estava voltando, eu olhei o meu corpo, foi rápido. Assim, eu olhei meu corpo e na frente. Na hora eu falei, o que, que é isso? O que, que eu tenho aí na frente? Eu respirei fundo, falei, Jesus, amigo, o que, que é? Aí ele, você sabe o que é, olha bem para os olhos dele. Era um ser enorme, enorme, gigante. Gente, é sério, Ele acho que ele tinha uns sete metros de altura, uh, ele tinha asas, ele era todo dourado, só que ele não estava na forma angelical dele, ele estava todo dourado, lindo e maravilhoso, só que ele estava brincando com uma configuração para dar medo para outras almas não chegarem perto. Era... Era, foi esse o recado que me foi dado aí eu olhei pra ele, aquele olho dourado assim, e ele calminho, bonzinho eu falei, mas você é tão bonzinho, você é tão manso ele riu, e ele, disfarce tô disfarçado falei, você disfarçado eu tô vilando por você ninguém vai chegar perto de você você me protege e eu te protejo, lembra? tô velando por você, ó, oh, ninguém chegou, e olhava fora de casa, tinha muita alma, aparece, e falou, olha, ia dar um trabalho, né, e você, a gente queria que você tivesse um sono profundo, você hoje não ia atender essas pessoas, porque você atendeu muita gente ontem, e eu, ah, ah então eu realmente descansei essa noite, e falou, precisa, mas eu estou disfarçada, falei, tá bom, e aí eu vi que ele isolou a nossa conversa, né, mental ali, é, eles conseguem fazer isso, né, e as outras almas não conseguiam vir, mas era, se tratava de um ser muito elevado, fantástico, é, e aí ele falou, olha, eu, vou ficar, eu não vou me transformar de outra maneira aqui para eles não verem, eles precisam, eles, como eles vibram no medo, eles precisam ter medo de mim, tá, e aí ele me deu um abraço, eu agradeci, me emocionei, ele falou, agora volta, volta pro teu corpo você ter uma filha com saudades de você aí voltar é muito fofo falei gente se eu falo isso para qualquer outra pessoa ai é coisa do negócio é coisa das tre... não é gente é pessoa uma gente boa ali me ajudando e eu conheço ele de algum lugar então assim tem muitas coisas que a gente ainda não tem tanta clareza ou consciência, mas quando você acredita piamente do fundo do teu coração, como a gente já falou em outros vídeos, você se torna a própria oração, você se torna é, o próprio Deus em ação aqui. Mas essa confiança, ela precisa estar mais voltada para isso do que para esse lugar de medo, como a Beth falou. Super respeitáveis, eu entendo. Quantos anos, né, Beth, a gente não ficou vibrando nesse lugar também. E Esse agora é o momento da gente se liberar desse lugar. É. A gente precisa trazer para nossa consciência uma coisa muito importante, que ir para a 5D não é levar 3D junto. A gente precisa se abrir para o novo. A 5D é nova. A gente precisa de novas experiências, a gente precisa de uma nova frequência, a gente precisa de novas experiências e de expansão Aí a gente se apega a tudo que a gente já viveu aqui, inclusive o medo, né? e a gente não consegue dar os passos, que a gente já está pronto para dar, a gente está pronto, gente, a gente está pronto. Aí a gente fica apegado e não solta, apegado uhum. e não solta, aí a gente não dá o passo. É. Então, é, eu me vejo às vezes assim, sabe, como... Um, Vamos ver que um, uma brincadeira, né? Um ET. <risos> Falando diferente do que os outros falam. Porque no meu processo de expansão, o meu maior compromisso é falar a minha verdade. A verdade do meu ser. Esse é o meu compromisso comigo. tá E... Eu não consigo repetir fórmulas. Eu não consigo. Eu também não, Beth. Ah, eu até falei, será que eu sou rebelde? O que está que acontecendo? E falaram, olha, você já foi bem rebelde em Órion. Foi pra caramba. Em Atlântida também. Você... Mas você era tão, tão carinhosa, tão preciosa. Não vamos desvalidar. Mas é, isso é bom, não é ruim. Não é uma rebeldia que impõe nada a ninguém. É a nossa criação, é, ó, é a sua maneira, a sua maneira, faz sentido para você, a minha maneira, a minha maneira, faz sentido para é. mim, nós nos respeitamos é. e nos amamos. É, é só assim que a gente cria, senão é. você nunca vai escrever, fazer os cursos, fazer os portais, fazer tudo o que você está fazendo. E assim comigo, quando eu a, me veio de fazer o curso, acho que cinco anos atrás, eu comecei a fazer só que aí eu estava naquela coisa, porque né, a minha base é espírita e depois reikiana. Aí eu estava lendo, porque tinha que ser aquilo, e aí os mentores... Não! Eu... Não é isso, essa não é você. Eu como assim? Você não vai trazer o mesmo reiki? falei, não, mas ele é tão maravilhoso. Sim, já foi coisas novas para o planeta Terra, modulações mais soltas, uploads. E eu não entendia na época. Eles falavam fusão de tudo que você é. Eu falei, que, que, nossa, gente, esse povo está muito <risos> louco. E aí depois, né, nas férias, que eu fui entender o que, que era tudo isso. Olha, eu precisei de anos, gente. Eu precisei de anos para entender. Falei, ah... Eu sou capaz de trazer, eu comecei a ver códigos que saíam do meu peito. E não tem lugar nenhum, não adianta dar um Google, que veio um código chamado Vidition. Não tem lugar nenhum no planeta, porque ele é meu. Sim. Sou eu, é do fractal Marise. Sim. Como você que está assistindo, tem os seus, e não é só um. Porque nós Sim. somos nós somos portais, nós somos chaves, é uma combinação de chaves. E se você quiser olhar, você vai olhar para todos os seus. Ah, eu tenho 100, tenho 1.000, quantos você quiser criar? Não importa, ah, eu não preciso de nenhum. Né? A minha chave é o meu nome. Não importa, você quem cria, você que dá força da maneira que você achar melhor. É esse lugar de empoderamento. Então, Beth, é te entendo, irmã. Isso se chama expansão de consciência. Não é à toa que estamos aqui fazendo um processo com total coerência. Total coerência, mais coerência é impossível e que só traz mais amplitude, é, é inacreditável. Tanto que no, nos cursos que a gente está fazendo, Beth, quando eu, eu sento aqui que, eu, que vieram primeiro os títulos, né? Aí, aí eu sento para canalizar o que, que é, né, aquilo e o nossa, cara, de onde vai vir tudo isso? Aí eles o que é isso? Vamos já ver. Tá, tá tudo aí? Vamos. Eu, ai, desculpa, é, não, você entrou em ilusão, Tá tudo bem, vamos, você já sabe, nós já fizemos a reunião, você já sabe, vamos, é só transmi transmitir. Aí lá do outro lado é como se eu abrisse um livro de um estudo que fizeram da mentalidade atual de consciências aqui, e aí começam a vir, sim, a partir do meu vocabulário. Até a Sabine escreveu, nossa, ouvi da última canalização que a gente fez do Paulo, ouvi o Paulo e você, né nessa canalização, eles se confundem. Não é uma confusão, é um só. É que a minha energia começa a se afinizar cada vez mais, e aí eu começo a acreditar que eu sempre fui, mas de uma outra maneira eu não acreditava, né? como todos nós. É, a gente se enxerga como um e as coisas se fusionam. É, é, não, não tem mais confusão. Ela tem verdade, ela não é só um eixo de comunicação. É uma coisa só. E é lindo. E é lindo. Acho que a gente já... <risos> já deu. Tipo, vai logo embora. <risos> Eu acho, sabe, Marise, que foi muita coisa para a gente digerir, para o nosso público digerir. Foi. Né, para transmutar, foi muita informação. Tá bom. Informação em outros níveis, né? que são níveis conscienciais, com códigos, com downloads, assim é necessário. É. Então, para que tudo isso integre né, e... A gente realmente absorva. Né? Que é passo a passo que a gente caminha. Então, assim, Isso. Sem cobrança, a gente para de olhar o que é está que errado em você. Isso. Para, Isso. para, para de querer classificar que você fez certo que você fez errado. A gente só experimentou. É como uma receita de bolo. A gente vai lá, eu, eu adoro mudar as receitas todas, tá? Então, enquanto os meus filhos eram pequenos, eu pegava uma receita e mudava 300 vezes a mesma receita. Cada dia eu botava uma coisa diferente. É, mas aí eu agora vou, vou contar uma história divertidíssima. É, quando eu me separei, é, nós fomos para um apartamento, era um apartamento pequeno, um quarto e sala, né? E um dia eu fui fazer bolo para os meninos. Eu sempre gostava de fazer bolo. E fui fazer bolo. E estava, sabe aquele final de mês que não tinha quase nada em casa? Então eu peguei os restos de tudo que tinha e fiz o danado do bolo. O bolo, ele derramou no forno. Ele caía assim, ó. Eu não sei o é que eu coloquei ali o ponto de fermento que eu botei, que o bolo transbordava. <risos> a gente tava com, com canequinha, né? Botei outra vasilha embaixo e tal menina, este bolo foi o bolo mais gostoso que eu já fiz na minha vida inteira. A gente comeu o bolo numa sentada. <risos> Mas ele foi, fe foi feito com as sobras do que tinha, Era um, um pouquinho de Nescau, um pouquinho de Todd, um pouquinho de sei lá mais o quê, sabe? E, e foi maravilhoso, cremogema, maisena, tudo que tinha foi para aquele bolo. E eu digo assim... É uma experiência. E lá um dia você faz um bolo maravilhoso. né? Algum solou, solou, sim, e aí? Tem quem gosta de bolo solado, dá para quem gosta. Minha irmã adora bolo solado, então dá o bolo solado para ela e faz outro bolo. E aí você não vai ficar se lamentando porque aquele bolo não ficou bom. Nem que pouco vai ficar se vangloriando porque o outro foi maravilhoso. Um bolo foi ruim uhum. e outro não. Gente, a gente só experimentou, a vida é... Um experimento, a vida é uma receita, que hoje a gente bota um pó, amanhã a gente não quer, bota um chocolate em pó. No outro a gente bota um nescau, e a gente vai vendo que um fica mais escuro, outro fica mais claro, outro fica mais doce, outro fica mais amargo. E está tudo certo, tudo gostoso de comer do mesmo jeito. Então, assim, olha para a vida de outra forma. Sem bom, sem mal, sem culpa, sem julgamento. Né? Sem olhar para você com tanta cobrança. A gente se cobra demais, a gente se culpa demais. E aí a gente vai para dentro da terceira dimensão. Exato. Então, assim, está é. na, tá na hora de sair. Se a gente não mudar o nosso olhar, a gente não muda. A gente não sai de onde a gente está. Tem que pensar diferente, tem que sentir diferente, tem que agir diferente, tem que viver diferente, gente. Esse é o grande chamado da ascensão. Esse é o grande chamado da ascensão. É, quando você falou do bolo, <risos> é, foi sem querer, tá, Beth? Eu entrei no, no seu campo aí, dei uma misturada e eu vi a memória. E, <risos> e eu senti o sabor, foi muito emocionante. Foi... É, eu senti teu amor pelos teus filhos, por aquela situação, pelo novo. É pela coragem, sentir a sua força de movimento, de mudança, de ó, oh, eu dou conta, o amor transpõe, foi, foi bem bonito. Por isso que o bolo ficou maravilhoso. <risos> que essa linda. História, ela reflete. Que lindo. O momento mais difícil da minha vida. Foi e mesmo. foi a separação. Então. Eu me separei aos 30 e poucos anos de um homem que tinha ficado paraplégico. E saí de casa. Eu dei basta todos os abusos. E eu nunca fui tão feliz morando num quarto de sala com os meus filhos. Acabada de perder a minha filha e passado por essa, essa questão né? de difícil decisão. Né? Mas eu fui muito feliz, muito feliz por ter seguido o meu coração e não ter me prendido ao julgamento, né? nem o que os outros iriam dizer. Foi muito difícil fazer as escolhas. Eu as fiz. E vou lhe dizer, nunca me arrependi. Nunca. Era preciso, Beth. Era. Naquele momento eu era preciso. feito o peito que eu fiz, vivido o que eu vivi. Se eu não tivesse rompido ali com aquela história kármica que estava me arrastando por fundo do poço. Sim. <risos> Ninguém veio. A... É isso está acontecendo com muitos casais, isso. É, ninguém veio viver um amor sacrificante, viu gente? Sentir de sair se o outro não respeita, não tem muito o que fazer é, não, não caiam na ilusão do desrespeito, do, do egoísmo, ainda que segura né? Sim. Não, não é, Eles não sabem também o que fazem, mas a gente precisa seguir e ir né? Seguir e ir, que, é, que a Beth fez lindamente Obrigada pela sua história, irmã. Te honro pra caramba. Eu falo muito pouco dessa parte da minha história. É. Mas dei pra falar. Precisava, precisava, porque muita gente tá vivendo isso nesse exato momento. Eu tô vendo aqui, a gente vai ter aí pelo menos um, um percentil. Ficou sem som de um novo, Maritim. Amores, gratidão a todos. Gratidão a você, Marise. Gratidão a nossa Egrégora, que está conosco o tempo inteiro. Hoje foi um dia que eu chorei. <risos> do início ao fim. Então está tudo certo. Mas a vocês todos que estão no seu processo, que estão escolhendo acender, olhem para vocês e libertem-se. Sigam a verdade do seu coração. Essa é a única verdade a seguir. Não tem cultura, não tem família, não tem nada fora, não tem passado, não tem nada, não tem mestres que digam a vocês o que fazer. Vão para os corações e sigam a verdade de vocês, e aí vocês estarão libertos de todo o aprisionamento. Essa é é a única e verdadeira verdade. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Amamos vocês do fundo do coração. Sejamos nós aqui e nós lá. Beijo, beijo, beijo e até a próxima, daqui a 15 dias.